Agora eu vou mostrar para vocês um lugar que os locais conhecem bem e que ele é muito, mas muito bem frequentado. Ele tem um bubble tea maravilhoso. Ele chama milk and sugar. Vamos conhecer. Algo que é muito legal que tem aqui em Vancouver são esses depósitos aqui de reciclagem. A gente paga por todas as latas e garrafas que a gente compra, todos os vasilhames e as embalagens de, de bebidas em geral que a gente compra. Então uma boa ideia é trazer tudo pra cá, porque eles devolvem esse valor do depósito e a gente ainda vai estar ajudando o planeta fazendo a reciclagem. Aproveita que o local está aberto todo dia, pega um sábado, pega um domingo e vem uh, fazer sua reciclagem e aproveita para dar uma volta aqui no Norquay Park. É um parque relativamente pequeno, mas ele é bem bonito. Tem sempre, É um parque familiar, então tem sempre as crianças ali jogando. É, ele é pet friendly, então tem um cachorro ali, não sei se dá para ver. Ele tá bem longe, vamos tentar dar um zoom O um cachorro ali brincando Fora a vista que você tem né Fica no meio de um bairro residencial aqui então Você vê as casas, não tem prédio aqui por perto Prédio alto Então é realmente uma vista bem limpa Bem linda né Tem essas mesinhas, dá pra fazer um piquenique Um momento aí diferente, com a família Traz todo mundo E aproveita Tem o playground também, dá pra trazer a família, tem essas mesinhas